Impossível não falar que a cada dia encontramos seres humanos com qualidades extraordinárias e histórias de vidas incríveis. Hoje falaremos de pessoas com corpos estranhos devido a alguma doença ou porque tem alguma habilidade fora do comum. Mas antes, mostre que você existe se inscrevendo aqui no canal, deixe sua curtida, seu comentário, ative as notificações e compartilhe. Eu sou Roberto Escobar e vamos para... 5 Pessoas Mais Estranhas do Mundo ela Rapper ela Rapper é uma americana famosa do final de 1800 e para ser reconhecida numa era tão distante das redes sociais teria que ser realmente especial. Ela era reconhecida profissionalmente no circo como a Menina Camelo. Ela nasceu com uma condição ortopédica rara, chamada geno recurvato. Pessoas nessas condições podem dobrar suas juntas para dentro e para fora, sem qualquer dor, dando uma aparência das patas de um dromedário. Ela conseguia melhor resultado andando de quatro, por isso foi apelidada de menina camelo. O que lhe trouxe uma fama com um ganho de 200 dólares por semana. Que hoje, segundo a internet, daria uma quantia no valor de 6.306 dólares. E o mais curioso é que quando ela está de quatro, ela se parece com a coreana Dayun. Que surpreendeu e assustou a todos com sua grande elasticidade quando apareceu na TV fazendo a famosa pose do exorcista. Arun Kumar Arun Kumar ficou famoso ao aparecer na internet implorando a ajuda dos médicos. Esse indiano nasceu com quatro pernas, duas grudadas nas costas, uma subdesenvolvida e outra dobrada no joelho, que não consegue mexê-la, mas as duas são sensíveis ao toque. Quando nasceu, no parto, ficou agarrado à mãe, só depois os médicos perceberam que o motivo era suas pernas adicionais. A família procurou ajuda por 5 anos e nesse tempo todos os médicos disseram que a cirurgia seria arriscada. Em 2016 com 22 anos, Arun foi às redes sociais pedir ajuda para retirar seus membros adicionais pois sentia muita dor. Felizmente, uma equipe de especialistas do hospital, Fortes de Dali, atendeu seu pedido e desde então uma série de exames estão sendo feitos para avaliar a inervação e a vascularização dos membros. Kenichi Ito Engateamos antes de caminhar mas quando aprendemos a andar vemos que é muito mais rápido andar em pé ou correr mas para esse japonês é justamente o contrário ele se tornou o rei da arte de correr de quatro. manteve esse título por quase 10 anos como o homem mais rápido correndo 100 metros de quatro, num tempo de 18,58 segundos, o que é verdadeiramente incrível. O mais estranho nessa história toda é que ele criou uma espécie de campo de treinamento para quem quer correr de quatro. Cerca de 100 pessoas em 7 países pelo mundo fazem parte do seu treinamento. Devendra Sutar. Este homem da Índia nasceu com uma condição chamada polidactilismo. O que significa que ele nasceu com mais dedos das mãos e dos pés do que qualquer outra pessoa. Ele tem sete dedos em cada membro, somando um total de 28 dedos. E isso fez entrar para o livro dos recordes. Esse caso é difícil de se ver, porque nos países mais desenvolvidos, os médicos removem os dedos adicionais cirurgicamente quando ainda são bebês. Porém, Devendra nunca teve dinheiro suficiente para a operação e não se preocupa mais com isso, pois não atrapalha em nada o seu trabalho. Eduardo Mordaic, um rico herdeiro da realeza inglesa de meados de 1800, nasceu com a síndrome congênita chamada de prosopia, que consiste na duplicação do crânio o que seria conhecido como dupla face. Mordrake tinha um segundo rosto na nuca, incapaz de comer ou falar, mas podia rir e chorar. As pessoas da época diziam que ele sussurrava coisas terríveis. Mordrake até pediu os médicos para retirar sua cabeça, porque ele falava que era demoníaca. Mas os médicos não quiseram colocar sua vida em risco. Modrake não aguentou, então se suicidou aos 23 anos, mas foi imortalizado em três episódios de American Horror Story. Depois dessas 5 pessoas mais estranhas do mundo, qual delas foi mais surpreendente? Deixa aí nos comentários, se inscreva aqui no canal. Compartilhe, curta, ative as notificações porque o próximo vídeo será incrível. Continue com a gente clicando em qualquer um desses vídeos. E até mais!